Se si não atraíba a maré, é hora no largo se si vaya. Ali cá com curema, não fica onanor se si a costa. Ninguém Ni curema, ninguém Vá vapor de dunda América encalha no nario. Manel, fogão, lanterão, dano, pátria Mãe, verdade camaradas No xalão, co-perdeiro Alal, na alto mar Sim, talho, nin, Muito boa noite, estimados telespectadores Da alta definição poética Esta é mais uma alta definição poética em modo dueto. Um dueto já muito esperado entre gerações uh, de frente. Hoje tenho o gosto de ter comigo a pequena poetisa, uh, uma jovem guineense que tem vindo a revelar a passos largos. Chama-se Maitana Ferreira. Maitana Freira é a minha convidada para a edição de hoje, mas antes de mais eu peço a todos, a todos que partilhem este live, daqui a pouco vou chamar a Maitana para entrar uh, comigo e podermos ter dois dedos de conversa e então falar da poesia a poesia não só guineense, poesia de coração, poesia sentida, poesia original. Por isso, não percam esta grande oportunidade de ver e assistir ao vivo, em direto e às cores. Eu vou enviar a minha a convidada de hoje à noite. Maitanã, já está em linha... Ah, muito, muito boa noite, Maitana. Boa noite! mantenha, Maitana! Ah, Sim! Boa! Maitana, como é que tu estás? Muito bem, obrigada! E tu? Eu eu estou sábio, bolada, Não é que eu sei que o gosto do mais a sofrer. <risos> sábio, olha, antes de mais, quero-te agradecer por ter aceito o meu convite para podermos fazer essa partilha, este momento de partilha que de certeza absoluta vai saber tão bem. Suma. Baguichi, riba de... Uh, refogado de, de ostra. Ok. Bem, sem mais delonga, eu sei que internet em Bissau, muitas das vezes, live, uh, no live stream, prega-nos partida. Ontem uh, foi uma loucura com a poeta Lit G. Uh, caiu várias vezes, levantamos, caiu várias vezes, mas não desistimos e foi. Muito bem conseguido. E eu sei que Maitana tem estado muito carregada <risos> com estudos, mas mesmo assim tirou o momento porque sei que gostas e ama a poesia. Então, <risos> por isso mesmo, antes de mais, permita-me uh, pedir aos nossos seguidores, aos teus seguidores, aos meus seguidores, para partilharem este momento para que possamos chegar a mais pessoas e eu estou a fazê-lo neste preciso momento vou partilhar para as outras redes enquanto estamos a falar por isso, tá. contando, como é que você está? como é que a visão na Tratal, tratada? como é que vira a cuidar -bo, na de bom na visão de bombardear? como é que estuda? como é que ah, vou tudo criou sabe não, não é que eu a criou está bem, obrigada Está bem, obrigada Tudo não é drito, escola não é drito Graças a Deus Está sabe está bolada Boa <risos> Ok, agora não cobrou o diretor da para mim Ok e, e assim eu estou Neste momento a chamar Mais pessoas para o nosso live Enquanto uh, Começamos E eu quero te dizer uh, Dar os parabéns pelos trabalhos maravilhosos que tens feito e tens partilhado uh, praticamente com, com este ano tens tens partilhado ainda com mais frequência <risos> na tua página de, do Instagram e eu tenho seguido Muito os teus trabalhos é, <risos> por isso mesmo uh, não resisti tinha que convidar-te para termos este pequeno dueto e podermos falar uh, sobre a tua poesia Antes de mais, Maitana, uh, como é que surgiu em ti essa necessidade de escrever e de clamar? Como é que tudo começou? Conta-nos, queremos saber. Ai, a Rede Orange não está a colaborar, <risos> para começar. A minha rede não está muito boa, espero que compreendam. mas. Sim, nós sabemos que ainda em missão não temos... Pois não é. Tem, neste caso, não tem <risos> uh, fibra que nos garante a estabilidade na, na transmissão online, mas vamos tentar fazer as possíveis. Se não Bom, uh, conseguires ouvir-me bem, é só uh, dizer. Vou recapitular a minha pergunta. Uh, Sim. Vou começar. <risos> uh, Fala-me de ti. Fico bem, quem que vou? É a pergunta difícil eu sei ah. Bom Boa noite a todos Boa noite mais uma vez Primeiramente quero agradecer-te pelo convite E dizer-te que é uma honra É uma grande honra estar aqui A passar neste dueto poético Contigo Como nosso ilustre e grande poeta Emílio Tavares Lima Muito obrigada mais uma vez eu sou a Maita, não tenho 23 anos de idade, um, sou guinense, natural e bisal. Eu sou estudante, estou no quinto ano da Faculdade de Medicina e sou a pequena poetisa, como todos já sabem. Sou a pequena poetisa. <risos> ah, esta paixão começou justamente uhum. um, no ano 2020. Boa. Eu sou, eu sou, sou poeta de, de, de da quarentena. Pandemia. Da pandemia. <risos> sim, sim. Pois é. Começou a partir de, de um texto que eu escrevi, alusivo ao Dia das Mulheres, 8 de março. Ok. Eu escrevi esse texto, tipo... Posso dizer que eu nunca pensei, nunca tinha pensado antes que... Seria uma poeta que escreveria um dia, mas <risos> eu escrevi esse texto. Na verdade, eu gostava de escrever desde pequena, mas uh -huh. nunca pensava que eu podia chegar a ser um, uma poeta. Né? Okay. E também, desde pequena, tive uma imaginação fértil. Boa! É, a partir de, de, deste texto, as pessoas gostaram, eu também me li, gostei e achei que eu me dou com isso, eu tenho esse dom. E a partir daí começou a surgir essa paixão pela poesia. Considero-me principiante da literatura, mas contudo munida pela determinação e grande paixão pela poesia. E foi daí que decidi criar, munida pela coragem, decidi criar a minha página virtual no Facebook, intitulada Pequena Poetita, e ali publico os meus trabalhos. Porque... Pequena poetisa. Ah. Se tu já és grande poeta poetisa, ou poeta, tu escreves. É pela você. humildade, pela humildade parabéns. e também pelo meu trabalho físico. Eu sou pequena. Aquelas que me conhecem sabem que sou pequena pela estatura. Olha, parabéns. Uh, Outros parabéns Obrigada. pela coragem de partilhar uh, o teu trabalho. E sabendo que uh, a literatura não é o teu objeto de estudo uh, Fiquei a saber que é estudante de medicina E penso que muitas pessoas também uh, Agora passam a saber que Para além de estudar a anatomia humana Também tens essa paixão pela uh, literatura E particularmente é, pela poesia E começaste... Durante a quarentena Quarentena, tempo, sim Se tiveste tempo de sobra, por isso, disseste Não uh, Vou uh, usar este tempo E exteriorizar algo que... Pois é Não é vem foi? na alma, alma. Como é brota da alma Pois como é. é Como é que foi a recepção do público uh, Depois de teres partilhado primeiro o primeiro poema Na rede social Lembras como é que foi? Bom? Não foi muito fácil. Não foi muito fácil. Houve momentos em que eu pensava em desistir. Porque aos meus testes reagiam duas, três, quatro pessoas. Então, aquilo desmotivava muito. Okay. Mas, como disse, que eu sou munida pela coragem. Eu continuei. Continuei. aí e, e deu tudo certo. Não deu? Tem... Está dando e... certo. Foi difícil, bem. mas... Impossível não foi, né? não é? Não, não, não. E assim mesmo. Entretanto, eu, eu hoje vou ganhar a coragem de publicamente ler um ou dois poemas da tua autoria com a tua permissão, claro. E também Eba. assim mesmo Vai começar este dueto. Uh, para tal, Marcelo. É agradecida. Estejas à vontade, ok? Vamos uh, deambular entre no criol, uh, português e. Ok. Está à vontade, você está na caça. Uh, poeta, <risos> minha caça é a tua caça, ok? Uh, <risos> está bem, obrigada. <risos> A mim, não um tenho que vai uh, faleguinte com uma. Vou escrever bem, vou ter te gosto, acabou para nunca. Cabo para nunca podia. Vou escrever uh, não só de uma forma. Um classe, já de quem tem maturidade na escrita. Se calhar, o tal Mas o tené é uma escrita muito. Avançada para quem começou a escrever dois anos para cá, ok? Para isso mesmo, vou fazer fé e partilhar com as pessoas um dos primeiros textos teus que vou ler hoje. Espero que o público goste. Uh, quem de nós... Quem de nós veio... Já pronto. Quem nunca precisou cair para aprender a caminhar? Quem de nós é diferente do resto? Quem é mais e quem é menos nessa vida? Quem de nós que não tem... Um parente. Quem de nós nunca sorriu de coração? Quem nunca sentiu a dor? Quem nunca chorou por amor? Quem, por mais duro que seja, nunca aceitou um abraço apertado? Quem nunca se sentiu Traído pelo seu próprio coração. Quem de nós não se decepcionou ainda? Quem nunca disse um adeus na vida? Quem nunca teve pena do sofrimento alheio? Quem de nós que nunca teve culpa na vida ou razão? quem A resposta correta é só quem nunca viveu a vida porque todos nascemos mas muitos existem até a morte sem viver um pingo da vida. Viver presente... Pertence viver, pertence aos ousados e aos humildes. Parabéns, Maitana. Bravo. Parabéns. Parabéns é... pela linda declaração. Eu gosto, gosto da tua maneira de dizer, uh, também por isso. Deixa o microfone à tua disposição Não só vamos conversar, podes me fazer perguntas que, que queiras saber de mim Podes, sintas à vontade, estamos num nenhum okay? tá bem, ok? <risos> ok. Primeiro vou reclamar um poema meu intitulado Para os Dias Difíceis. Começa assim: Ao alvorecer, e ver como o sol espera sua tua face a orejar Vê como a brisa almeja a tua pele arejar e acariciar. Escute o hino matinal do Luchinol, cantando a vida e segredando-te que cada aurora nasce diferente. Contemple o baile das árvores, ao ritmo da brisa ou da ventania. Reparem suas folhas, vestidas de cor de esperança. Acredite que as nuvens estão em constante movimento. E que resistem às mudanças. E então feche os olhos. Ponha-te a meditar na vida. Lembra-te que por baixo do mesmo céu, há quem nem sequer consegue se deslocar da cama. E carece a luz do sol. Lembra-te que os surtos são infortunados de escutar o ameno canto do roxinol. Lembra-te dos cegos que mal sabem a cor da esperança. Abra os olhos. E perceba que serias muito ingrato e egoísta se dissesses que não faz sentido continuar a viver. Acredite. Enquanto a vida, nada está predito Tudo é possível. O único impossível é o próprio impossível. E a natureza, na sua boniteza, inspira a força, a fé e a esperança. O segredo é saber valorizar para assim gozar dessas virtudes. Faça que nem as árvores. Dance conforme a suavidade da brisa, mas também aprenda a dançar ao ritmo da ventania. Assim como as nuvens, saber que as tempestades são passageiras e que cada aurora nasce diferente. em algum momento pensar em desistir, faça isso. Desista de desistir. Obrigada. Uau! Uau! Não só gosto da cadência do poema do início ao fim, mas gosto mais de desistir. Desista de desistir. Desistir. Muito bom. Desista de desistir. Maitana, o que é que te inspira para escrever? Bom... Eu acho que não existe a melhor inspiradora, ou seja, a maior inspiradora que é a própria vida. A vida, as coisas que acontecem, o cotidiano, é o que mais me inspira. Eu, na verdade, escrevo mais realidade do que ficção. As coisas que passam pela minha vida, pela própria vida, pela vida de outras pessoas, são as coisas que me inspiram mais. Uau. Então, a vida... É a maior e a melhor inspiradora. Uau! Maidana, queres saber alguma coisa de mim? Sim, tens, eu quero. Tens o <risos> microfone. Está bem. É quero aqui. saber como apareceu essa paixão da escrita em ti. E quando? Quando foi? Olha, para, dizer, para ser sincera... Com oito anos de idade, fui, fui pioneiro à BGACI, fui flor de setembro, já declamava. Comecei a declamar antes de começar a escrever. Depois fiz Uau. teatro na Guiné, antes de sair da Guiné. Uau. Fui jornalista na Guiné, fiz três uh, anos de rádio e fui líder associativo. Fundei a Associação de Jovens de Bairro Pefim, uh, em Bissau. Estudei em Kwame-Kurma, estudei em Canchungo, estudei em São Domingos, estudei em Varela. Entre nessas andanças, dei aulas em São Domingos, nessas andanças todas, sempre no associativismo, tivemos a oportunidade de, dos momentos de partilha. E Eu fui membro de Teatro Lanta, ganhei Festival do Teatro. Entretanto, a escrita e a representação Sim. sempre fez parte da minha vida. Depois, uh, fui para Portugal e consegui, através de um amigo na Holanda, uh, uma família amiga, uh, o meu primeiro livro de, poe uh, de poesia foi editado em 2002. Uh, mas antes disso, comecei a escrever porque em Canchungo era responsável de uma biblioteca da Missão Católica de Canchun. E eu ganhei o gosto pela leitura. E o padre uh, Henrique oferecia-me uma máquina de escrever, era o parque da da Missão Católica de Canchun. E eu escrevia cartas para mim, imaginando viver num outro país, passando alguns dias, respondia a carta. E os colegas achavam aquilo uma loucura. Então, foi a partir daí que comecei a escrever... Uh, e depois, eu fiz ciências exatas, na né? fiz matemática, física, química, desenho e fui professor de física. Mas quando ganhei o concurso de poesia, Ladislau Rubaldo convidou-me para a rádio. Foi assim a minha mudança para letras <risos> e deixar ciências exatas de lado. Uh, já tenho alguns trabalhos publicados, com muita humildade. E penso que... Não e... é só para ganhar aqui, caminho longo, não é? Pois Nunca se respondi responder a pergunta, mas é por aí. Sim, muito responder. É suspeita. Boa. Queres reclamar mais? Vamos... Sim, claro. levar isso mais intenso agora. E eu vou dizer, Sim. depois de ti, uh -huh. Um poema também da minha autoria uh, Que intitulei Noite em Luarada De Jeba okay? Mas podes Podes mandar a vir. Está bem Desta vez vou reclamar o teu poema Em nome da admiração Da grande admiração que oh. tenho por ti <risos> oh, Obrigado Começa assim O silêncio pes Sofria lhe a transparência no olhar. Meudinhas e oblíquas as gotas a brilhar, mas com um espesso silêncio na alma, que transbordava fora a sua viva alma. Ergueu-se sobre si, dirigiu-se à janela, puxou à esquerda a cortina do flanel. Os jardim ostentava os tons primaveres. Ficou a apreciar o desenhar do arco-íris. O céu havia acabado de regar a terra. Raios de luz coavam de cima da serra. Na vidraça, solene espetáculo natural. Com jorrar dos raios de luz e das leves brisas. Desabrochadas e hidratadas eram as pétalas. Todas as rosas lindas... ficaram. Uau, internet, oh. Internet. Oh, a internet quer-nos pregar a partida. Não deixa de cair. Ai, papai Ernesto Dabo, tem paciência. Jurano, que internet de Bissau. Não, a Maitana não, não caiu. Agora na, na parte. Ai. Oh, deixamos ouvir. Não sei se conseguiu me ouvir até ao fim. Consegui... Deixamos-te ouvir. Uh quase no último verso, quando começaste a ler, podes repetir só os últimos versos? Está bem. Todas as... Tá bem. Por favor. Ok. O céu havia acabado de regar a terra. Raios de luz coavam de cima da serra, Na vibrança, solene espetáculo natural. conjurar dos laios de luz e das leves presas. Desabrochadas, hidratadas... Eram as pétalas. Todas as rosas lindas tornaram-se meias belas. Obrigada. Uau! Obrigado, eu. Parabéns! Obrigado, Parabéns! <risos> sabe, sabe. A ilustre Emílio Tavares Lima. <risos> Obrigado, Parabéns! Marta. Eu gostei do soneto. Boa! E agora vou eu dizer. Noite enluarada de Jeba Depois do olhar clínico do poeta More, Tony Checa, Que fitava o tejo e enxergava os encantos do rio Jeba Depois da exaltação da pena do Adriano Atchuti Jeba rio de terra, cordão de prata de mamá guiné. Oraguna Bassa. baça no goza sabe. Oraguna índice, jeba, bico calma e sossegado, suma norte de notera, hospendário de no po, Jeba, está tudo poemado e cantado. Que mais? O que mais posso eu dizer a não ser recordar o cintilar das algas à tua beira? Como olhares distantes dos crioulos falantes filhos teus, enviando os recados nas conchas e nos búzios que ondas tuas deixam aconchegadas nas praias, aqui e agora, bem longe do brilho do teu céu enluarado, projetados sobre tuas águas turvas, Jeba, prevejo braços teus, estendidos para dar carrolos de deixar galos na totona, de que pega mangação na chum. Por essas estamos hoje a milhas de ti, Jeba. Aqui, tão distante da nossa chusma, sentimos-nos tão perto de ti. Sem badalaicas, nem esperas. Disfarçamos saudades, com fatiotas e gravatas que apertamos mais e mais quanto maior for a saudade de apreciar o teu deslizar suave mais apertamos a gravata um dia jeba levaremos de volta as conchas outras horas recebidas Agora, agora, com lágrimas vertidas de saudades tuas, saudades que ainda resistimos, resistimos às intempéries do mundo longe de ti, Jeba, mas não digo. Nós resistimos ficar sem tuas noites enluaradas e sem o teu criolo, com que fazemos nossas românticas paródias de amor. Como dizer a pessoa amada? Ia bom, tinha canafistra. ambos? Deixa eu trazer novamente a minha convidada, Maitanã, a pequena poetisa. Alô, alô? Internet quer começar a pregar-nos partida, não é? Pois é. Como nós, nós sabemos, <risos> nós sabemos, não há problema nenhum, está tudo bem. Maitana, ok, sei que. Parabéns. Muito vai no poema. Muitos parabéns. De que... nada. E agora, Me a Maitana. Mulher, Sim. manga de trabalho, se eu aí estás a pensar a escrever um livro para quando? Ou oh, ainda é muito cedo? Uh, <risos> qual é o projeto? Qual é o sonho? Uh, qual é o tamanho do teu sonho Enquanto escritório? Enquanto poetista? A partir não pensar em publicar livro Para o próximo ano Misti, meu grande sonho No né, momento de publicar O livro no dia de minha tomada de diploma No próximo ano Uau. Assim como Misty Sim Está no processo, eu não quero viajar na tabela que ele tora. Espero a comida de tudo certo. Uau! Eu espero que me de tudo certo. Não consegui por para Parabéns desde já pela iniciativa, pela ideia. Se puder ajudar em alguma em dado momento, uh, estou cá para o que entenderes que eu posso ser útil. Ok? Muito obrigada. Uh, de nada. Não entende que Uh, microfone à boa disposição. Na Dishow, mais tempo, mais fala. Podia ser internet de me se pregar no partilho. Então, contra... e me uh, de pregar de partida, de se pregar no partilho, Dishow. Força. Força, tá bem. Vou reclamar mais um. Da minha autoria. Bora. Ok. Aí é... Onde o amor é simples e ao mesmo tempo inexplicável. Onde as palavras valem menos e as atitudes falam mais. Aí é, onde a alma se estremece e o coração se aquece. Onde os dois cooperam mesmo quando o universo conspira contra. Onde aquele toque leve ultrapassa a pele. Onde a vida é uma fita feita por detalhes e momentos inesquecíveis. Aí é onde a simplicidade e a pureza viram rotina, onde a cabeça encontra um ombro de consolo e a alma um lugar de paz, onde a luta é de ambas partes e o objetivo é comum, onde amar é só o que se sabe fazer, mesmo quando os dias são menos bons. Aí é onde uma mão lava a outra e assim vice-versa, onde a decisão é prosseguir. Apesar dos apesares e de qualquer tipo de pesar. Onde aquela gargalhada nem tinha graça e aquela lágrima nem precisava rolar pelo rosto. Onde se mora no outro e o amor é o ar que se respira. Aí é. Onde a fraqueza é bem-vinda e as qualidades são admiradas. Onde muito obrigado e não tem de quê. Simplesmente aí. Onde o amor cheira a flor e nunca murcha. Porque o amor é para os já bem maduros nesse mundo ainda muito verde. Obrigada. Oh. <risos> well done, well done. Muito obrigada. E eu vou continuar Sim. nessa tua onda, nessa tua linha, com um poema Sim. da tua autoria. Já não vivo no ontem, nem conheço o amanhã. Se fui semeada, não me importa saber de quê. Não me importa saber de quê. Só sei que sou eu. E assim marco o meu tempo no tempo. Renascer a cada dia que o sol nasce, insistir em ser feliz, mesmo quando a vida se põe desabrida. Pois o melhor dia da vida é a vida acontecendo mais um dia. Cada dia é uma nova chance e cada chance. É uma oportunidade da vida. De agora em diante. Quero ser mesmo espinho. Ou quero ser menos espinho e mais flor na vida de quem for. Um beija-flor, um bem-me-quer ou um amor perfeito. Ser tão feliz Aqui ou num lugar qualquer. Viver e vibrar na frequência da alegria. E ser o beijo que acorda o dia e faz a vida acontecer e valer. Maitana Freira. Parabéns. Obrigada. Viver... E não terá vergonha de ser feliz Além de cantar poeta e cantor Cantar e cantar e Isso cantar é... A beleza de ser um eterno aprendiz ah, Obrigada ah, ah, ah, ah, Agora permita-me ah, também Permita-me apreciar a tua linda poesia O teu lindo soneto Seita de cor Abre os braços e fecha os olhos. Cai em pedaços nos meus braços. Prometo refazer-te como os versos e as estrofes dos meus sonetos. Jamais voltas a caminhar muda pelas ruas e as ruelas desnuda, pelos becos e as avenidas abaixo. Atira-te sem medo para meu eixo. Todos os teus desejos e anseios. Da esquerda para a direita, sais como uma marca de nascença, Gravado em veludo celestial real, Pensado, prezando e elevado ao pedestral Do meu pobre dourado coração. Agora, lei de baixo para cima, E o que vou fazer. Do meu pobre dourado coração, Prezado e elevado ao pedestral, Gravado em veludo celestial real. Como uma marca de nascença, Da esquerda para a direita, Seios, todos os teus desejos e anseios. Atira-te sem medo para meu eixo, Pelos becos e as avenidas abaixo, Pelas ruas e as ruelas desnuda, Jamais voltas a caminhar muda, E as estrofes dos meus sonidos, Prometo refazer-te como versos Caem pedaços nos meus braços. Abre os olhos, abre os braços e fecha os olhos. Obrigada. Tanto <risos> oh. <risos> Obrigado, eu. Uh, é sempre bom ouvir uh, os nossos trabalhos <risos> nas outras vozes. Uh, sabe bem. Muito obrigado, Moitana. E eu sei que eu pedi-te. Não mais de uh, meia hora a 35 minutos. 45 minutos, vá lá, não vamos passar isso. Agora, eu Sim. quero pedir ao público. Pode divertir me Pode divertir -me. <risos> Eu quero pedir aos nossos telespectadores que nos façam chegar uh, mensagens aqui embaixo a indicar-nos se estão a gostar. Basta um coração. E de onde estão nos acompanharem? Uh, Bissau, uh, Portugal, França, Luxemburgo, Estados Unidos, Brasil, aonde? Quero saber, eu gosto de saber isso, saber onde, <risos> onde estamos a ser vistos e ouvidos. E eu, agora, sim, Maitana, vou-te perguntar uma pergunta uh, difícil, vou-te fazer, passa a redundância, perguntar uma pergunta, fazer uma pergunta. Ok. É. Vou-te fazer uma pergunta muito difícil. Ok? Quando é que vais parar de escrever? Talvez quando eu pare de sentir. Talvez quando eu pare de pensar ou de viver. Porque enquanto eu sinto, eu quero escrever. Eu quero transcrever. Eu quero... Eu quero traduzir os meus sentimentos, quero transgredir, okay. quero transbordar, quero continuar até o último dia da minha vida. Ok. Mãe, então... Eu, via... Eu viajar para não voltar nunca mais. É bom demais. Eu Uma... não pensei para... Ok. Ok. <risos> é assim tipo para com o futuro. Está gravar gravado como é... O Cana para. <risos> Ok. Subindo e desistindo, não o vídeo para, para o Bill. Guintes não é bem, está bem. Londres, França, Coimbra, Caliquice ah, City. Caliquice <risos> Ai, que eu não manhaco. Ah, boa. Agora, ah, eu vou te dizer o traços no tempo. Nada acontece fora do tempo. Não adianta irmos além do tempo. Nem atrás no tempo, porque o tempo tem o seu tempo. Nós vivemos pelo tempo ao alvocecer das lágrimas e desabrochar das pétalas como o sol que senti no mar de rosas. No culto do tempo, todos, mas todos marcam presença. Em cada gesto, íntegro ou perverso, que transcende ao mundo vivo. Suplicamos pelo tempo no holocausto da vida terrena, quando a natureza imperfeita fustiga as carnes das almas atormentadas nas mãos alheias. Mas cada delintar da vida é um eco implícito, porque nenhum ente sobrevive sem deixar traços no tempo. Sagrada Escritura, nós somos uma nação de almas fustigadas, de corações atormentados, de vidas cheifadas, de competências diasporadas e de saberes suportados nos túmulos cobertos de preciosas pedras negras. Por isso,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 Um sorange Orangelo, está mal o tema. É que eu pude com o talento. É que É que está mal com o talento. Oh. Muitos parabéns. <risos> Muito para, bom. de boca aberta. não que tem chapéu ali, me mandou oh. o chapéu. diz <risos> leitada. <Ega."> parabéns. gosto não meia, porque o crioulo sabe. Ok, vai. não quero é. porque o crioulo sabe. Fala. Vou Mão. dentro para ser um pai no crioulo. Ok, fala. Falando... Nunca consegui nem botar baia na crioula. É, eu, ó, é, alfa não sei Ok, fuga não. Né? Ah. <risos> e tá com isso assim. Parança, badeus. Nunca me espivou batem embora. Tenta bupera. Pai que se budes dango, tá Tainamo é na fina. Firmanta sentido no junta. Assim, não tá filanta, filando, em vez de Budapil, Panfica no Tani. Só que o Diz o Banhenko, na pista curar, O Fala de Chinchor. -am Falando em livros, Mas querem querem o tio. Amoram pagai, Tive uma passada, Para o sabadeus, Deus, Vou querem tão desmaneira. Um conto com burbur, Suma quem Oh, não, internet. Não. Ok, ok. Além de cor da tribo, colhado. uma bem-sopoliana. Não estava fadiga, o seu amigo parecia algo. Minha sentida, o cataqueta. Toda hora na carmuça. E também na área, o seu amigo de cachorro. Amor perdeu um pito. A fugida é muito grande. A e nobredade. A maneira, Deus está falando. E ar na bolte andando para um que te. Aos não tem fadiga, talvez para amanhã tenha rabilas. Mas para Deus, vou querer entender de maneira. Assim de nossa mélaba, se uma cítica lite. Na do babuquinho, vou da cedo, banhaquinho. Para falar só um curto sentido. Querem querer o tio. Parança, Deus, vou querer entender de maneira. Porque... Maitana Fontano, tu suminano, se munhano, vindo do seu fogo, a coraçãozinho, assim, onde eu escrevi, explica. Oi? <risos> ah, ah, esse então é Andrade! Esse cara é Andrade! Fernando, por favor. Ah, é Fifi de Criou o mano. Mas pronto. Mas parabéns, muito bonito, muito bonito. Agora, panheca na Fistra. É minha musa e <risos> quem tá conversa aqui Escreve lo como um gosta hoje ainda na busca o querença um contar como um gosta e sim que o mundo boa sabolada suma com o do domingo santos matiba passou tu minha. Para testemunhar como tudo estava na ponto. Albu per tampito sentado. Minha corção de paz. Te de bufitas não gosta. Ojo sarado rabirado para ali. Outrora rabirado tampapala não gosta. Botapum ri. Suma se nunca não barro de chora. Simbil tem que chorar para pingo de sabura, que sintam, que saem de curar e sintam na pito. Suma como gosta. Se si tem sorte, terá trabalho. A mi destino da bindambo, para be minha sorte ibo, Otan, minha norte ibo. Mangosta. Gosta a mi e poeta na banco de Réu. Vem caricia um monte de coração. Para Deus, boa amor e um bênção para mim. Rapaz Janota Cristão. Ladino poeta de no de Me beijo e gosto de lingrão. Panhado na beira, na beira de Ponton, Alegria com paz. Kiel. Iñadó, pabubia, nha canafistra. Um borda-mar chonco seu. pinta nota de estrela hebreu. breu pui madrugada vestiveu. Tudo. Paca um dia, o coração deu. ba vai ajudar. além sentado na banco de réu. Ambos. <risos> Amor, não é divina de um comentário de Cana Fistra? Não, de um... Olha, <risos> a não dele, mano, é Olha agora é dele, mas qual esse comentário? Aí ele está seguindo na... Ah. Não, na... Na... eu podia instalar uma emoção maior, e cá pode, e cá E no espaço, e mas, ai, ai, ai. Ok. Ok, qual que pergunta que eu tenho para mim? Está à vontade. Mm. E depois uh, em... Gosta a... -me de de é inspira, né? Na boca duas musas. falou como a é uma doses. Olha, cinco pessoas. <laughs> cinco. <laughs> cinco tenho tenho duas músicas tenho alguma afistra tenho aqui pátria está tirando o sono e fazia no insónia mas sumo é, é. a ganhar menos do falar toni chega a aqui sabura que tade é, tá é sabura que dói mesmo então esse é. doce fonte de inspiração grande que tenho de logo conseguir nunca mais não paro escrever e a é, devido que a morga está aí, é mesmo para para boca coisas. Pois é. Bom. Gostaria okay. oh, é de parabéns. Gostaria, tio, de botesto. Tio, tá tio, tio, de botesto. Não está de verdade, tio, tanto na criolla como na portuguesa. Oh. Há para o final, não comentava que alguém. Um fial, para Nha para Deus, para Deus, para Deus, não chega. Não é para você. Me pense que o Mami, eu não sei escrever. Para muito humilde e que para animal ou para fazer o. Uh, tornar o elogio. Não. Mas não falo com to, toda a sinceridade. Eu não sei escrever. Em cada nível de escrita, eu de ter. Uh, com que eu não sei escrever igual. Então, vou ter todo o mundo, vou ter toda a potencialidade para passar adiante. Ninguém não é só começar. Eu falo de liturgia lá ontem, eu falo de Cleison, Cleison, há dias, eu falo de uma eu só mas não quer dizer que vou ter capacidade de passar adiante. Não, vou ter ela e não tenho muito orgulho se uma voz vou conseguir atingir o nível que minha... Poetas de minha geração que eu consegui chegar. <risos> yeah. A Lagana Fistarana falou: vais mais longe, Maitana, és uma rainha. E internet na pregar no partida, e já vamos há 50 minutos, e certamente Maitana vai cair. E caiu sim, certamente. Também está a ouvir, e eu vou convidá-la para últimas considerações e também, se tiver mais poema a dizer, uh, teremos gosto. E eu peço ao público para... Vou contar no lá abaixo. Se vão gostar, aquilo que eu ainda, trabalhos de Maitana, né? na Pidiboz, vou seguir e É um jovem com muita uh, capacidade de escrita, uh, muito alto nível, para, para quem quer escreveu, começar a escrever uh, na 2020, do ano para cá. E então... Uh, e mereci-me atenção. Uh, em Simicumã e na Bailunjo. Deixa ver. Maitana. Ok. Voltei a enviar convite a Maitana. Ok. É, eu pera-me de água. Nilsa Vaz Gomes. Tá tá? Nilsa. Eu ali no Limar não? Um um dueto e tem que ser não tem que ter gerações diferentes para não papiar, não partilhar. É... Ginevissol precisa de algo assim. Não sabia se como, há, senão não é a de de outros assuntos de política ou insultar ou ah, papia mal. Essa hora não tenho aí, milhares de quem não acompanhando. Mas a voz que está ali, a voz é bom e é suficiente. E a é. mais, né? Na primeira vez, o Orange bateu. Nisha Orange. Seguir. Ali não bateu mais. Não, não, não. Aqui não bateu o vaso. Nisha não passou a bola. Na Orange disse para a Guinta que seguiu. Podia ter a qualidade ah, que o mundo precisa conhecer. Não só de, de pessoa humilde, mas de qualidade. Como os, ah, um jovem que decidi abrir esse coração escrevi. Escrevi e partilhar. Mangar Guinta escreveu e aguarda. Com medo de julgar o, o público, pegar falar, ah, não essa também, cada está fascinado. Então, o que teve medo, o ganha o coragem, o pulo na na rede social. Então, yeah. uhum. não espera alguma... Obrigada. ...tão rápido. <risos> é, não tenho muito gosto de poder divulgar o trabalho, divulgar os livros Sempre que possível, quer é que eu pudesse nela? Conta comigo, ok? Muito é, obrigada. Gosto de deixar microfone na boa disposição. Força está bem. Que curte, né? Não quero saber se eu não me emprega mais partida, mas não me emprega nela. Nerva Logo não vai um poema. Vamos por isso, ora. Vai ver Nerva de Horáge. Oh, não. oh Ok, Maidana. Uh, ok. Ok. Orange me escreveu. Orange gostou bem naquele que me E Inércio. <risos> Leontina Tavares uh, acabou de escrever que é a minha sogra, mas sogra de sogra não tem nada. Eu chamo de mãe que é a minha mãe mesmo, é mais mãe do que sogra. Como é seguiu na Facebook? Não né? Ok, Maitana, assim que o tené, ok, gosta n'aquele de show. Fala, força. <risos> tá bem força a minha castanha do direito nevado eu não vim bem sim muito bem não óbvio ah não ok ok é que a Nilza me enviar a você vê a mim o Yuri Chinchor não tem todos os jovens que, com que consigo talento tem que dizer-lhes te para quem e seguindo também para quem eles lhes para via MRS. Maitana O que você fala? Sim O que você fala? Sim. O papel. Naquela boca No suco Força uh, No Orange Capudi Capudi é que é normal Esse normal Internet de visão. Porque quem não sabe lá que a internet lembra de cortar asas. Ok. E entretanto eu vou mais uma vez aproveitar. Uh, espero que... Ok. Maitan, assim. Caiu desta vez e eu vou trazê-la. E assim que a Maitan entrar eu vou ficar calado para ela poder falar. Ok. Uh -huh. oh, obrigado a todos. E aproveito a agradecer a todos pela mensagem, uh, pelos corações. E a Maitana está aqui, já enviei, mas vou outra vez enviar. Ok. Está aqui. Quinzinga. Quinzinga, boa noite. Ok, ok, Maitana enviou o pedido de amizade que eu agora acabei de aceitar novamente e espero que ela acesse. come on, como é que é cunhada, está tudo bem, ok, não, Maitana, ok, já estou a tentar e o Instagram não me quer deixar enviar, ok, enviei. Maitana, enviei agora, por favor, aceite. Aham, uh -huh. deixa eu pôr uh, o meu... Ah, Maitana, papié, viena en <risos> Está bem, ok. Não vai ser poema, não é crioulo. Esse é para ver o nervo de Oh, não. Ai, Bissau. É, é, é frustrante. É frustrante a internet da Guiné. É, mas eu vou vos assegurar para ver se Conseguimos ouvir as últimas considerações e declamação da Maitana. Por isso mesmo, eu vou dizer um poema em crioulo, ok? É... Sim, o Biba Mandinga. Sim, o Mandinga, a Maitana enviou... Ok, deixa eu ver... Ok... Aceitar. Eu aceito. Instagram não deixa a Maitana entrar. Então eu vou enviar o convite. Ok. Maitana, força. Cópia de mais tempo. Diana, niana. Sofri. Guiné. Eu senti pena de que que não hoje Guiné que sabe na é que é. Não é filho que para próprio em, em tal, na força de ser É cargantar de um gago e na singa singa o qual. Que lhes sal de escarno próprio com a chulia. É a ginecata materni. Gine, de mal para pior. Maginecata se cega. E bira-bira. Para que parida cata curi si ficasse filhos na casa. Sabe? Na mufino sentido. É tango li sou, mango foli. É da cá farta, ali sei a na casa deles. Guiné que Guiné ganha Oh, não! <risos> o poema estava sábio E estava tão bom A descrição da Guiné é, nesse, Sob pena, é, ou seja Mas vamos acabar de ouvir este poema que eu não conhecia também. Não conhecia. É, Maitana continua. Poema estava sábio. Esse é o que eu Força! Ninguém agora que está ajudando a fazer chapa-chapa para o guiné nunca. Mas a praga de parida é caneca de mim. Quem nunca vai fazer isso? E quem nunca vai E quem cabeça vai na isso? Dia na chica, conheço? guiné na não vai fazer como a ninguém que atreva não se si mova como foi nessa cabeça. Não sinto pena, que sabe perder tempo, mas se tem esperança que Deus se garante e justiceiro. Tem esperança, como a... e cada tarde, que não Se não Mare, e só era no Largo, se vai Alí com cuncaya nin curema No ficao na norocia costa nica cacu pela Ni Babu de Dunda encallan na rio Manel fogon lanta rondan na patria Maí de camaradas No xalango perder rumo Alá -al na alto mar, -um se não está a ver. Ampus, Maitana. Boa, parabéns. <risos> ok. Ai, a La Maitana na vai mais. Uh, orange não é bal. Ok. Se calhar é bal, não vai declamar o né, último poema de Pus Ndichau. De e um poema <risos> também que na lei derriba para baixo. E de para ir, pode ser bom assim é de poesia, é a mesma, ok? Ou na declamada, é a mesma. Karma globalizado, uhum. sob fragmento do seu azul, ao ritmo infernal, acordamos. Mas que inferno é o mundo fora? Olha.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 Fazem-nos crer que o perigo está para lá das nossas sombras. O desafio é desgrudar de nós mesmos. De nós, do que cremos e do que acreditamos. Da nossa verdadeira sombra e da alma. Entregarmos à escravatura moderna. Com purificação, com devoção, e com abnegação ditam-nos tudo até algo mais. Até quando podemos respirar ou parar de respirar? O desígnio é tudo, mas tudo entregarmos neste mundo antes dele pirarmos. Emílio Tavares Lima. Antes deste mundo pirar, agora há controvídor. Estou a ler de baixo para cima. Antes deste mundo pirar, o desígnio é tudo entregar. Ou mesmo parar de respirar. Até quando podemos respirar? Ditam-nos tudo. E até algo mais. Com purificação, devoção e abnegação. Entregarmos à escravatura moderna. Da nossa verdadeira sombra e da alma, de nós, do que queremos e acreditamos. O desafio é desgrudar de nós mesmos. Está para lá das nossa sombra. Faz-nos crer que o perigo a tudo e a qualquer preço é o formato da modernidade. Ao vazio e ao karma globalizado. Importa sim quem dará sangue. Nada, e para ninguém importa o outro De nada interessa Pois o outro é isso mesmo Seja o golpe a presa do dia Para que certeiro e fulminante De garras afiadas assim saímos Roubar é o som dos tortos Ganhar é dilema de todos Vão nos ensinar as mesmas lições Não importa qual todas elas, tomamos uma das direções. Ora, olhamos para os lados e agora, mas que inferno é o mundo fora? Ao ritmo infernal acordamos sob o fragmento do seu azul. Karma está globalizado. Emílio Tavares Lima. Muito obrigado a todos. e vou ver se a minha convidada está cá Para então Eu já não vou dizer mais nada Espero que Tenham gostado Dessa hora de partilha Entre mim com Maitana A mim, li na Escócia Na Edimburgo, Maitana, lá na edição Mas tecnologia está te permitindo Em momento de interação E também entre geração Neste caso, para Maitana, por ser uma irmãzinha, por ser poeta, mas uh, pequena poe, poetida, mas aos, abô o a os a boa imandjua. vou consegue apagar o Guquinhão? A boa imandjua na pena, Maitana, ok? Deixa o microfone à boa disposição para tudo. Ai, seria mamadura, meu brother. Mano, obrigado, obrigado, irmão, pela mensagem e pelo... por tudo. Maitana, você quer ok? Você disse ok também? na, na subindo o Por despedir de público. Ok? Deixa ver. Ainda. Ai, orange, orange, bichão. Maitana, microfone, Edbo. Gostei, orange, Fede. Acabou de existir. Nunca. Força. Sim, não, desista de desistir. Não quero desistir nunca. É isso Muito mesmo. obrigada. Obrigada pelo convite. Gosta de partilhar o um momento com o meu tio. Tenho seguidores, tanto no Facebook, como no Instagram. Gosta de vos, Não, eu gosto de tudo. Muito obrigada por gosto de que está ali comigo. Obrigada, ilustre Emílio Tavares. Não está de tio. Não está o ah. o vale, tio. Muito Também obrigada mesmo momento. gostei de de partilhar no meio e de ganhar a experiência com você. Obrigado, eu, por a Manipulse, por convite e para o tempo, não sabia como é essa hora, uma pensa só, na exame, vou dizer, não vou fazer, mas me pediria para deixar uma mensagem para meninos dia 1 de junho, que está quase aqui. Uma última palavra. Sua Bim Maitani. Ah. Ok, ok. pensa. Maiteana está ou não? bateu. ok. Uh, a todos que nos acompanharam até aqui, uh, quero agradecer a vossa paciência. Uh, não obstante a instabilidade uh, da conexão com o Bissau, mas daqui não arredaram um o pé. Uh, muito obrigado, Maiteana, está cá. Isso mesmo, Maitana também Quero vos dizer uh, As suas últimas palavras Maitana uh, Mensagem para meninos dia 1 de junho Que está quase ética Não quero ver um papel live pela Qualquer mensagem não só para a Guiné-Bissau E também para a criança De mundo tiro, Mas principalmente a criança de Guiné-Bissau Força Põe-me cá no vidrito Boas na corda Ok na repetir pergunta, uh, qual que uma mensagem uh, para crianças do mundo inteiro para dia, dia 1 de junho e já quase, está à porta? Uh, mas principalmente de crianças de Guiné-Bissau, qual que mensagem que eu tenho para eles? Hum. A mensagem mais importante, como podia dizer, é um momento de coragem. A nossa turma não se vê situação no país E não se vê como é que tem influência Na tudo Principalmente na área de educação ah. Eu falo coitada essa que eu tô de coitade, tudo coitada e sonha Tudo de maneira que eu sou o Aí. sim? Ai oh. uhum. Eu falo a coitadeza Eu também coitade, de... falo ainda Eu também falo <risos> Dessa, que eu tô de coitade, Tudo de maneira que eu sou o sim? Dia não chega, mas que não, não é tudo sonha. Minha menina, se você tem coragem, fé, esperança e força, que tudo nada dá certo. E não se dedica com nós que o é futuro de Guiné-Bissau. Guiné na espera tio de nós. Então a nós não tem que fazer melhor de que aquilo que tenta tentam fazer. Talvez já conseguir, talvez já está no processo. Mas o futuro de guiné e crianças. A nós não fiançando na camada juvenil e crianças. Não fiançar com a... Ela veio com força e ela fazer grande coisa para a Guiné-Bissau. Então, força, fez esperança. Impossível, o único impossível, assim é como eu falo no meu poema. E o próprio impossível. Não faz medo, pai, ter medo de nós. para Não tem medo de nada. Não pode sair de baixo, não chega lá Não se vê como ali na Guiné-Bissau. Não chega até o coração de Deus. E nada, tudo certo. Coragem. E Uau. muito obrigada. Obrigado, eu, Maite. Que não quero tirar mais tempo uh, na falar para Deus que na é Bissau, no palo inicial para dar mais a inspiração para continuar a escrever e continuar a partilhar e também para tudo correr bem na exames E daqui a um ano ou menos, quando não tenho algum livro na rua, não tenho muito gosto de poder divulgar. -o. E também, se um dia Amém. na Bé Bissau. Um dia na convidou o ponovari que de é na palco junto, tá bem? Quer dizer, terá uma hora, imagina. <risos> ah. Tá bem, Maita. Muito um obrigada. E mais um beás, minha gratidão para que partilhar partilhei o momento, com toda a insistência. E para vocês todos que acompanhar no tele, para eu descobrir vocês, Manta Sagrada. não adoro voz. Gosta de partilhar, gosta de aprender uhum. Tanto que garante-se o o mais novo que tinha colegas vira yes, e é processo uhum. Uma lição que aprendi a hoje De Maitana na com Nunca, para não desistir, desiste Ok? Por mais uhum. pobre que não pense no poder no Não ainda para unha E por mais uhum. que não pense com a Coisa não é difícil Não podia acreditar com Kuma Não toca a corção de Deus para morrer né? Obrigado, Maio. É um momento de partilha e feliz noite. Adeus. Feliz noite. E adeus. <risos> Tchau.